Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Normalmente, quando pensamos sobre o DNA, nós pensamos sobre o núcleo de uma célula, e isso porque o DNA de uma célula está contido em seu núcleo. Mas, na verdade, existem algumas exceções a esta regra. Existem certas organelas que têm seu próprio DNA, e dois exemplos muito famosos são a mitocôndria, e o cloroplasto. Mitocôndrias e cloroplastos têm seu próprio DNA e não apenas têm o próprio DNA, como também podem replicá-lo de forma independente do núcleo na qual a organela está contida. Vamos apenas falar brevemente sobre as mitocôndrias. Mitocôndrias são essas organelas encontradas em células eucarióticas e, às vezes, são referidas como a casa de força da célula porque elas quebram a glicose para fazer esta molécula de alta energia chamada de ATP e então a célula recebe este ATP e usa para fazer todos os tipos de processos celulares que são necessários à energia. E o DNA mitocondrial, escrito assim, MTDNA, tem cerca de 37 genes nele, e a maioria desses genes atua nos processos de respiração celular que acontecem dentro da mitocôndria. Os cloroplastos, por sua vez, são organelas que são encontradas nas células vegetais e algas. No cloroplasto ocorre o processo de fotossíntese, mais especificamente, nessas pilhas de membrana dobrada, chamadas de tilacoide, que juntas formam um grano, grano no singular e grana no plural, tudo bem? Assim, durante a fotossíntese, a luz solar é aproveitada, claro, com um monte de outras etapas para fazer a glicose. E é aqui que o conceito de fazer sua própria comida vem. As células vegetais produzem a glicose pela fotossíntese, e essa glicose vai para a mitocôndria, que utiliza a glicose para obter ATP. E o DNA no cloroplasto, abreviado como cpDNA, tem cerca de 100 genes e esses genes, a grande maioria deles, tem a ver com as proteínas ou coisas que estão envolvidas na fotossíntese. E como fica a herança desse material genético contido nessas organelas? Vamos pensar um exemplo em células humanas. Temos aqui, então, Estou esquematizando para vocês uma célula-ovo ou ovócito, que em seu núcleo há apenas metade da quantidade de DNA que uma célula normal neste organismo teria. Por isso que estou escrevendo N aqui dentro. Tá? E para formar o zigoto, precisamos do espermatozoide, que também tem apenas metade do material genético nuclear. Por isso que eu também estou escrevendo aqui N. O ovócito e o espermatozoide agora se fundem para formar um zigoto. E esse zigoto é 2N, porque juntou a quantidade de material genético de ambas as células. E agora nós temos a quantidade normal de DNA que uma célula neste organismo teria. Metade veio do ovócito, metade veio da célula espermática. Tudo certo. E este zigoto vai se dividir em duas células e essas em outras duas, e assim sucessivamente até que se tenham células suficientes para formar um organismo. E o ovócito é uma célula totalmente desenvolvida inclusive com organelas em seu citoplasma, como a mitocôndria. E a mitocôndria possui seu DNA próprio em seu interior, o mtDNA. E o espermatozoide contribui apenas com o que sabemos até o momento, né, apenas com o material genético. O ovócito, né, no entanto, contribui não só com o material genético nuclear, como também com mitocôndrias e o seu DNA mitocondrial. Então, quando esse zigoto se multiplica, ele multiplica não só o seu núcleo, mas também o citoplasma e as mitocôndrias que estão contidas nele. Portanto, todas as mitocôndrias do zigoto vieram das células maternas, do ovócito. E isso nos leva ao conceito de herança materna. E herança materna, basicamente, né, é exatamente o que parece é a herança que acontece apenas da linha materna, apenas do ovócito. E o mesmo ocorre com o cloroplasto em células vegetais. E isso foge à herança mendeliana. A herança materna é contrária à genética mendeliana, porque a genética mendeliana assume que metade do DNA vem da célula ovo ou ovócito e metade da célula espermática. Mas ela não leva em consideração nenhum tipo de informação genética que venha além dos gametas. E tudo isso que nós acabamos de escrever aqui pode ser referido como herança extranuclear. Herança extranuclear se refere a quaisquer genes que são transmitidos de estruturas que não estão no núcleo. Extranuclear significa fora do núcleo. E mitocôndrias e cloroplastos estão fora do núcleo. Quando eles são herdados, nós nos referimos a ele como herança extra nuclear. Tudo bem? Não deixe de ver nossas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!